Rapazes, era rapazes, sabe tá falando aqui? É eu mesmo, Nicolas Keirezinho, todo, todo gameplay hoje, vamos jogar uma gameplay hoje. Maroto. E vai dar muito bom isso, porque é um jogo de terror, eu adoro jogos de terror, mentira Eu tenho medo de jogo, de terror. eu tô muito medo desse jogo de terror Então ó, já deixa o likezão maroto pra fortalecer e se você quer aqui de paraquedas e não conhece o canal, mano, seja muito bem-vindo, mano, mana é nóis. Beleza? Então, vamos lá. Hoje eu quero mostrar pra vocês um jogo que... Sei lá, Deus, Só Deus sabe. Que o Nicolas Cage vai passar. Aí, bicho, eu tô, tô bonito, não tô? Eu acho que eu tô bonito, sim. Mano, é o seguinte. Eu quero dizer uma coisa que eu fico olhando os youtubers assim... E penso, cara, nossa, eles usam só roupa maneira em vídeo, né? E eu acabo usando essas roupas velhas. Eu falo, meu Deus, cara. O que que tá acontecendo? Mas aí eu paro e penso e falo assim, mano, já sei. É porque eu não gosto, eu não quero esquecer, tá ligado? Da onde eu vim, né? Tipo, sabe... Da, de como eu era e como eu estou agora. Até mesmo porque eu não saí de onde eu estava, né? Vamos começar o vídeo. O que sua barriga tá fazendo aí? Calma aí, gente. Rapidão. Pera aí. Ai, meu Deus. Começou. acho uma lanterna. É... Pera aí, calma aí, gente. Eu tô, tô muito insultado. Achei uma lanterna. Acharam uma bola quadrada. Acharam um chapéu é, do seu Madruga. Acharam a vassoura da bruxa do 71. Acharam uma maleta com aluguéis. Vamos uh, Achar uma marreta biônica. Meu Deus. meu Deus. Será que eu posso entrar na casa? Gente, ele não corre. Ai, meu Deus. Cadê? Onde tem uma lanterna? Meu Deus, cara. Onde tem uma lanterna, velho? Achei uma lanterna. F para ligar a lanterna. Eu não consigo fechar a porta? Não, não consigo fechar a porta. Eu não vou conseguir jogar mais isso aqui, não. Desculpa. Achei pilha. Boa. Ai, meu Deus, filha da peida. Que medo, bicho. Que medo. Calma aí. Eu tô falando muito alto. Tá estourando o som aí, né? Está estourando. Oh, meu Deus. Tá, calma aí. Deixa eu baixar aqui um pouco. Oh, oh, oh, oh, oh aí. Oh, oh, oh. Beleza. Vamos lá. Ele não corre, cara. Depois que eu abro a porta, não é possível fechar. Que susto, filha da mãe. Ah, tem osso no chão. Não tem o que fazer nada, bicho. Vou aumentar aqui o som. Tá ouvindo bem, hein? Para dele, não corre. Nem ferrando. É a casa da bruxa do 71. uma madruga fortão, mano, ó. Bruxa de 71 é apaixonadona por ser uma mesmo. Será que dentro da casa, sei lá quem tá procurando a gente, não pega? Mara, né? Não sei. Pô, achei a vassoura. É uma caveira, velho. Que susto, mano. É que eu tô olhando, ó. Se você reparar, eu tô olhando pro outro lado. Cara, na Bruxa de 71, o que eu tenho que achar ainda? Pera aí. Era o Tab, né? Cara, acharam a bola quadrada, acharam o chapéu de seu madruga, Acharam a vassoura. Beleza, a vassoura da, da, da Bruxa de 71. Ah, então não tem que mais estar aqui. Pera aí, eu acho que obviamente... Eu tenho que achar a bola quadrada. Provavelmente na casa do Kiko. Na casa do seu madrugo, eu achei o quê? A lanterna. Maleta de aluguel deve ser no seu barriga. Eu não sei onde é. E acharam uma maleta Bione. Eu fico com medo quando eu tô aqui fora. Porque eu não sei se eu posso estar aqui fora. Nossa, mano. Tem nada aqui. É o cara do Kiko, velho. <risos> Filho da puta, rapaz. Puxa, custo, mano. Deus. Ah, Que... <risos> Isso, Mano. Mano, eu tô achando que ia atrás da cama é pra passar, velho Tô achando, tá? Tijão de gás E a bola quadrada, boa! Vamos ver o que, que a gente tem que pegar ainda Chapéu do seu madruga, achar uma maleta com aluguéis Tá, vamos lá Na verdade, eu não sei, será que alguém segue a gente? E se alguém segue a gente? Eita, meu Deus do céu, velho Mano, será que eu tenho que entrar no barril do Chaves? Sobe, não sobe Reparação Quem? Aberta essa... Eu já vim aqui, já eu não lembro de ter vindo aqui. Ah! aqui dá na outra... Meu, essa luz tá me atrapalhando. Não consigo ver. Tem alguém ali, velho. O que, que é aqui? Casa do seu madruga. Quem não já vim aqui? O que é isso? O coração bate em frente? Não tem perigo? Olha, achei o chapéu do seu madruga. Não era, gente. Ali ainda. Opa, mais pilhas. A gente tem que achar... Uma coisa que eu sei é que a gente tem que achar pilha pra... Mantém a lanterna. Mano, eu acho que na hora que a gente remover aquela caixa, o bagulho vai endoidar, cara. Foto do. Chaves. Da Chiquinha. Uh, vamos lá. Meu Deus, filho da. Vai tomar no banho, velho. Putz, grilo, mano. Ai, meu Deus! Ai! Corre, bicho! Corre, velho! Cadê ele? Cadê ele? Ah, eu não vou pagar aluguel não. Eu não tô vendo nada, velho. Tá luz na minha cara, eu não tô enxergando. Calma aí, Chaves. Mas é o Chaves. Vou ter que achar ainda, pera aí, vamos lá. Mano. Maleta de aluguel, chama reta biônica. Duas coisas, mano. Será que é o seu? a gente tem que correr dele? Sério, eu não sei. Ai, meu Deus! O que aconteceu, cara? Você não conseguiu sobreviver. Aperte e entre para... Sério, eu não curto muito jogo de terror, não. Dá um aperto aqui, bicho, que eu fico... Tem <risos> uns gritos aqui que eu nem sei. Como é que saiu desse que medo, mano? Espero que vocês tenham gostado, vou ficando por aqui, valeu, até o próximo vídeo. Terror é nóis. Suando. Fui, gostou? Deixa o like aí. Compartilha. Compartilha aí. Sei lá, mano. Tamo junto. É nóis. Valeu.